Pra você? É Vamos tô, lá, sentar é tá, tá, não. Já estou procurando um o lugar do dia, eu, eu vou ajudar cá. você, né? Você tem que ir. Pra quem está me confundindo? O microfone está lá já, ó. O microfone está lá já, ó. O que? Natal, o parque? É, é. Ah eu Tem que ser espontado, né? Olha lá, ó. Você está fugindo do, do, da tela. Me ajuda, professor. Ali, ó. tá fugindo da tela. O que? É É... Boa noite, Atílio. Boa noite. É então, uma satisfação imensa poder entrevistar uma pessoa como você, que é um antropólogo, que é um filósofo, um sociólogo, né? uma pessoa que tem dado tanta contribuição a, a nível literário, tem tantas experiências né? e vivências. Né? É, eu queria que você pudesse dizer para mim, assim, nesse final do ano agora que nós estamos passando, que né? estamos chegando, né? o que, que você tem a dizer assim? Você acha que pode ter alguma mudança espiritual, alguma mudança moral na nossa sociedade, no povo, na mentalidade, no astral, ou também na parte mística, na parte política? Qual a, o foco que você dá nessa mudança desse tipo aí, que nós estamos passando? É. Boa noite, caros boa noite. ouvintes da... Boa noite, Norton. Obrigado. Obrigado. É, primeiramente, é, vive-se, né, como sempre, num... Num novo ciclo de 40 anos. São ciclos onde renova uma mentalidade é, ideológica, através de, da mídia, através de nova música, através é, de, de danças, o questionamento dos jovens e há uma modificação estrutural nos meios de comunicação. É, os homens sempre houveram, sempre tiveram as mudanças através dos meios de comunicação. Agora os meios de comunicação é acelerado. Nós estamos num mundo hoje chamado do clique. É o clique. E você bate o clique na máquina, você já se conecta e acaba a, a, a assumindo uma perspectiva imaginária é, de uma felicidade instantânea, baseada no pique. Então, essa. É, e, e tem informações variadas. As pessoas têm uma, uma gama rápida de informação, como não tinha em outros tempos, né? Como uh, na rádio, antes, né, 1800, era muita poesia, teatro e. Antes o período era mais, depende da, do, do país, né? depende do, da nação, depende do lugar. Então, mas ainda continuam os velhos preceitos da utopia religiosa é, e da utopia dos, dos acadêmicos. Né? Que eu acho que no racionalismo tanto religioso e tanto no racionalismo é, utilitarista, mecanicista, que já, já veio do período de, de, de Sócrates, né? com essa mudança. É, hoje, o mundo está mais para a, a dissolução, Eles não, as pessoas não têm um encontro entre a vertente religiosa dogmática e a vertente é, dogmática do do utilitarismo, do racionalismo. A religião usa o racionalismo religioso para o paraíso. E o utilitarismo usa a renovação tecnológica para modificar o ser humano. Mas isso por uma terceira via. Você tem uma terceira via nessa conjuntura? A terceira via é o encontro, de novo, com o ser humano com ele próprio e ligado a a ah, tentar decifrar esse enigma que ele tanto afinge que vai dar, os dois dá, tanto os dois. Quando ele não é, quando não se, ele não se apega ao racionalismo, né? ele se apega ao religioso. Então ele vai, fica na religião, acha que a religião vai sobressair, aí ele vai no ele está no clique lá na internet buscando fazer O que você acharia para mudar isso? A, a consequência sim, é que são mudanças de 40 anos. Uhum. Então ainda nós estamos num processo. Um processo que é, teve o um período da Guerra Fria que começou em 45 e terminou em 80. E dois, então são é, quase a média de 45 anos. Sempre tem uma mudança a cada 40 anos de, de, de, de paradigmas. né. E agora nós estamos no paradigma do clique, onde o indivíduo busca na, no materialismo materialismo utilitarista e materialismo religioso ele vai duas horas na igreja ou vai duas horas na, na, em algum lugar ou não vai, ou fica só no materialismo vai curtir a musiquinha dele lá ele fica bêbado ele fica ele faz a estripulisa então não tem a, aquela junção do, da parte espiritual mas também tem aqueles que tem a parte espiritual que fica duas horinhas e fala então o bem ou o mal né? Nesse sentido, bem o mal, ele está ele ele tá embolado. Porque não tem uma ligação tão, assim, tão clara nesse exato momento que como o homem se encontra para ter... Porque ele quer ter felicidade. Ele quer ter a felicidade ele é plena. Ele quer a, a passagem dele, ele quer ter o amor, quer ter a alegria. Ele quer ele, a época do quê? Do querer. Eu quero, eu quero, eu quero e crio um vazio. Esse querer cria ansiedade, cria é, consequências neurológicas, o cara vai tomar bastante remedinho, é, vai fumar, vai tomar, vai se drogar, porque não tem em conta, ele cai no vazio, né? uma coisa para mim? Que coisa que o filósofo Karl Marx dizia uma coisa muito importante. Eu sei que na instituição do Marxista, pelo menos no meu caso, me parece que é eu que a humanidade nunca encontra é, é, que sempre encontra é, é, vai por, por problemas que só ela consegue resolver você concorda plenamente com essa ideia? não a humanidade ela não consegue resolver porque ela tem os líderes desde que o homem é, se falou o primeiro verbo há um líder e esse líder se liga com outro líder formando o toma lá e dá cá estão formando igrejas, né? e essa, esse grupinho vai dominar outros grupos, vai buscar tecnologia para dominar outros grupos, começou assim, com as tribos, crãs, e formando é, impérios, e, e hoje é assim, você tem crãs econômicos, que dominam a política, domina a parte tecnológica, formando as, as corporações. Hoje nós vemos no mundo das grandes corporações. Antes também. Só que as corporações eram, no tempo das tribos, eram os, os chefes patriarcais. No tempo do Império, o Imperador. No tempo da República, os presidentes. Que estão aí, né? É, num mundo em que o ódio é muito grande. O ódio é muito grande. Outra questão, assim, meio delicada é no sentido. Tá e a globalização, política, que você está dizendo, científica, que as pessoas estão assimilando essa nova forma de ser, estão se processando essas ansiedades através dos meios tecnológicos, de forma obsessiva, criando quadros patológicos altamente complexos. É, é, é... Dizer, a globalização ela é só na, na base do clique, ainda o indivíduo está buscando no, no, na emoção a, o clique. Ele não está buscando a, a informação é um... na, na formação do, do, dele, como sujeito, buscando informações que vai acrescentar, que ele, ele fica perdido no mundo acadêmico. Que é assim, diferente. É o academicismo, que quando começou o Brasil, começou com o neoclassicismo, a maioria dos, dos filósofos foram neoclássicos O Habsburgo, a Leopoldina trouxe toda a. a Aliança Francesa, para manter a nossa cultura, que é da Áustria. Muita gente pensa que é, é portuguesa, mas é austríaca. É austríaca. É austríaca, a nossa sociedade é. E trouxe, e é muito francês. E os franceses eram racionalistas. E em contrapartida, que foi para a USP, que foi para outros locais, e que, formaram, que formaram as acadêmicos. Mas anteriores... A, a tinha o, a escolástica formada pela igreja, pelos, pelos jesuítas. O que você acha que isso mudou o pensamento do povo? Isso aí fez uma massalada. Uma massalada. Uma massalada de salada, salada, salada. indivíduo, ele não, sabe, ele, ele não sabe se é racionalista ou se ele é, ou se ele é religioso. Então ele fica naquele joga de, de, de xadrezinho que não tem uma peça, só tem o tabuleiro. Sim, mas a gente outra, a coisa, a... outra coisa. Eu queria perguntar ao senhor, Senhor não? não. espera. O que seria você sentir a, a, real, a realidade dentro da nacionalidade? Outra coisa, que eu pedi. O que seria o homem? Ele está sentindo fora sentindo os seus pés fora do chão. O que é que ele deveria fazer nesse momento, colocar os pés no chão, achar aquilo que ele achou que está perdido, achar aquilo que ele tem que botar no, no caminho certo, ele deve, deve induzir sua vida no, no, modo, no modo que ele tem que ser. É ter, ter amor próprio. Ele, já desde o início do ser humano, ele, ele foi submetido a uma elite. E essa elite tem é o amor próprio dele. E por que o homem tem medo disso aí? Aí, aí a, a questão é... É o medo de ficar sozinho. Será que foi um não que ele recebeu na infância? Ah, é um não, é o um medo de ficar sozinho. Será então, que é um não que ele tem que receber novamente? Aí, aí, conforme o não, aí ele tem que pensar, se ele está com o pé no chão, ele vai se agregar, se agregar num pensamento de uma elite, de uma pessoa que tem um, uma, uma situação onde ele pode dar encaminhamento, pode ser um psicólogo, pode ser um padre... Aí que entra a questão, ele fica com o pé, sem os pés no chão, sem os pés no chão. Mas esse homem, ele está precisando de quê? Ele está sentindo que tem alguém manipulando alguém para dizer um não a esse homem. Esse manipulador está. Está ah, presente. Se for colocar na metafísica, você tem a metafísica religiosa, aí você vai colocar que é alguma coisa, sim, várias religiões vai dar determinação para isso. Na metafísica é, Utilitarista, racionalista Vai falar que você está é, Com transtorno psicológico Não, não sei é Porque essa pessoa Sente Quando você se aproxima a mim Não seria eu, seria quem fosse Sente que chega outro por trás Conquista E essa pessoa Que quer virar as costas então, o que, o, o, o que deveria fazer essa pessoa? É próprio do ser humano ter o ódio. O primeiro é o ódio. Não tem. Quando o ódio é estabelecido, porque o ódio ele é sutil. As pessoas não, pensam que o ódio é uma coisinha assim, é, de ficar bravo, de... uma briguinha, um olhar, um olhar, mandado o cara olhando assim é o ódio. O ódio é muito mal, é muito mal não, salientado. Não, não, não. O senhor poderia entender de qual, de qual parte está saindo o ódio? Do ser humano, ele está abaixo do bem e do mal. Que ele não consegue enxergar o mal que está ocasionando pelo outro. Essa pessoa que está fazendo a pergunta, poderia ser, poderia não ser, ou pode ser. Agora só que essa pessoa que está fazendo a pergunta, ele está se achando constrangido, sabe por quê? Não é um constrangimento de ódio Essa pessoa quer da, sempre dar o bem Estender a mão Mas só que tem alguém Tá vinculando por trás Aí você Quando é igual... essa pessoa que ele tá querendo estender a mão Se aproxima A pessoa chega por trás E vê uma sombra negra Aí é essa, essa pessoa que... percebe Essa pessoa percebe Aí essa outra pessoa vira as costas É próprio ser humano sabe uma coisa Chamada egoísmo o egoísmo é, uma, é a primeira instância do ódio. Tanto que já, em toda tanta linha a, a, do pensamento é, materialista religioso, como materialista é, acadêmico, mat e utilitarista, mecanicista, ele, ele vai, falar, né, vai falar que é questão mesmo de... Mas eu, a época que ele se eu isso se eu essa parte, senão pode não associar. É, você está formulando a seguinte questão: que as grandes instituições das nossas universidades tiveram uma influência muito poderosa do neoclassismo e de Jansburg, né? É. E que vem toda essa temática educacional que teve uma predominância muito, é, muito grande na nossa sociedade. Eu queria que você pudesse caracterizar para mim assim, qual foi, assim, a, a nível pedagógico, o que, que ele fez assim, de mais transtorno para a juventude que assimilou os conhecimentos. Bom, vamos começar no período de 1060, período do Iluminismo. No Iluminismo é, houve uma ruptura, né, com o, o pensamento socrático. O pensamento socrático era um pensamento mais é, mais inocente. Só que dentro desse de, de contexto histórico, em 1500, Iluminismo, muitos autores como Voltaire, Montesquieu como outros, né? Filósofos, Pascoal, como outros, é. Colocou-se que eles é, eram materialistas, mas as obras deles eram praticamente contextual ao, ao dogmatismo, ao materialismo religioso. E por isso, os acadêmicos que têm essa, não têm essa diferenciação entre religioso e a utopia religiosa e a utopia racionalista, ou seja, materialismo religioso e materialismo né, utilitarista ou nucleicista, então eles não tem porque eles convivem com os dois, ele vai para a igreja e vai para o um outro lado, então eles não conseguem. Ele não aí o que, que eles fizeram, colocaram Voltaire, colocaram Montaigne, colocaram, colocaram, colocaram, colocaram, colocaram vários filósofos, como até Nietzsche, como um, um satanás, um, um, um diabo, uma coisa que aí, como, aí criaram os racionalistas mas na verdade eles eram é, pessoas iluminadas que tentaram fazer uma nova dimensão, mas de acordo com a na época a doutrina, a que até hoje ainda a, o materialismo religioso é forte, não é que é forte, que vai chegar aí, você vai falar que é alguma coisa, eles já, ah não, não, você não é então, é a santa, imagina na santa iniciação. Quem tinha os domínios do meio da imprensa? Quem imprimia a Bíblia? É a igreja, tudo é a igreja. A, a então, é a, os, os acadêmicos que vieram depois, ligados a essa ideia, não diferenciavam até hoje. Continua. Agora, de uma coisa, você acha que o quadro da Europa teve alguma modificação diferenciada em relação a ciência, é em termos pedagógicos, filosofia? Sim, a, os usos principalmente, né? Os usos. Os russos. Os russos. Os outros tem uma mentalidade já, uma mentalidade já que é mais prática, né? É mais prática, só que é militarista também, né? O nacionalismo, quando o homem surgiu, né? Hoje não, não é globalização, não existe globalização, só tem a globalização da infelicidade. Isso tem, a globalização da infelicidade. O que você acharia? Pergunta novamente. O que você acharia? O que é que o homem se faz... Para se sentir com os no chão, sentir firme e, por exemplo, sentir firme e forte para aquilo que ele quer, deseja -se para si. Não importa. Deixar o invejoso de lado. Eu não posso lado, dar a solução. É, deixar não. o invejoso de lado, sentir não, firme não, é, ou olhar. inventar o um invejoso de frente. Oh, isso é já uma questão mais elevada assim, em consideração metafísica. Eu vou falar para você, você decide. A sua decisão é que vai mandar. Se você vai ser invejoso ou não invejoso, não. vai combater como invejoso. Aí ah, de eu você. não me sinto invejoso, sinto que tem alguém aí, invejoso. Então, se, aí depende de você sentir. Se você quer sentir que seja a inveja dele, você vai, ser, você vai ser invejado. Você é o espelho dele. Você é que está no espelho dele. Ele está se espelhando em mim. Ele está espelhando em eu mim. Eu, no caso, a inveja, é um ódio Aí tira é, tira aquela, é, aquela pessoa que está. Se eles não viveram, a inveja não Mas, mas quem, de quem depende a escolha da inveja? Dele ou de você? Aí é que está. Então, ah. Queria saber... De você que escolhe o Você que tem ó, a junção de buscar ser invejoso. Se você vai para o lado dele, você acaba vivendo a vida do sujeito. Eu deixaria ele lado. Mas voltando a contexto assim, da, da pergunta, já que você enfocou a questão particular dele, né? está então, na questão assim do contexto. Hoje nós temos no mundo tudo isso que você diz essa questão, né? Mas uma questão assim que hoje não dá para negar. Existem fenômenos religiosos hoje que estão operando o mundo de uma tal forma bem acentuada. Nós analisamos que os grupos religiosos estão crescendo, seja da linha protestante ou seja de qualquer outra das linhas. Essa busca de enfrentar ser humano em busca de um alto preenche vazio, e mesmo que o empirismo, o racionalismo não correspondeu às suas expectativa, pelo menos entre aspas, vai demais. O que você me diz desse fenômeno? Vai continuar a persistir? Vai continuar em um bom tempo, entendeu? porque o ser humano não deu certo, por enquanto. Ele não deu certo. O Bakunin já falava. Ser humano, tecnologia. Mesmo, é, não deu certo. Com toda a tecnologia, não deu certo. Por quê? Porque as regras, as regras éticas, tanto do, do materialismo religioso, fala para você não fazer. Tudo é pecado, diabo. E já no, no outro combate, você tem que ser ético, você tem que ser bom, você tem que fazer, não ter corrupção, mas os dois não conseguem dar uma sequência mas de felicidade. Que, seu você mundo. acha que existe diabo ou o diabo está dentro do próprio homem? Olha, essa é uma questão que se for colocar pelo lado da, da magia cabalística, O diabo é velho porque todo mundo está falando dele. Quanto mais falando dele, mais ele ficar velho. mais falar Mas nós vamos é como... chegar nessa questão aí. Mas ele existe? Não existe. A questão fica então da seguinte forma. O ser humano, no seu ponto de vista, é, ficou claro que não deu certo. Mesmo o professor que acompanhou historicamente paciência, o pensamento, o iluminismo e tudo mais. Eu estou falando em, em termos gerais. Em, em termos, termos gerais. gerais. O, a humanidade Você acha, por não porque um homem, é, homem, dois anos, homem, três anos é, quatro todos. O empirismo racionaliza de alguma maneira, truncou a forma da expressão espiritual do ser humano na sua elevação mais aprofundada. Então, porque, ó, na questão, assim, já, já, já o homem já nasceu fragmentado. Já, né? Então, as tribos, né, né, dentro dessas tribos já houve a dominação no um outro e a sequência, nessa sequência, o homem ainda continua formando grupos né, que é, é, leva uma vantagem é, e vai ser difícil para mas não, não pode rolar você. uma nova espiritualidade com uma vertente nova? A é, é, é eu numa, na terra vai ser é muito complicado. Para você a pergunta. Eu não sei, é. não. O que é que o homem poderia fazer? O se ele não se acha, como diz, não se acha como se pega o chão para o tirar o um invejoso do caminho. O que, é que você poderia fazer? Eu, eu posso dizer uma coisa para você, pode. A, a pergunta é totalmente de caráter, totalmente particular e íntimo de você, de uma realidade que você está vivendo. E ela não dá para você colocar ela em universal. Então é uma, uma questão muito sua, que você uma, sabe o que, um, que é. Uma opinião. Então, O que ele deveria dia. fazer este homem para crescer vejoso no caminho? Você tem duas opções, você se afasta o vejoso, ou você vai usar ali que todo mundo usa aí, peito no vejusoso. Mas a polícia não é certa ordo... é se mas peito, mas peito, peito, é o sentado no vejusoso. Que o ódio é demais. Que o demais. Mas essa pessoa não tem ódio. Não, você pensa que não tem. Não, essa pessoa que seria eu não tem ódio. Essa pessoa que é que essa pessoa se firme com os pés no chão. Igualmente eu estou pisando com o pé no chão. Agora só que essa pessoa está tendo um, uma inveja e está tirando uma pessoa... Então essa é o ser é humano a pessoa, completo, a questão da humanidade. É que eu queria né? que só que ela é, é uma questão universal. É a entrevista que eu estou fazendo, realizando com ele aqui, tentando... É de caráter universal, abordando o ser humano dentro de um contexto universal da problemática dele. Embora existisse a problemática que está caracterizando aí. Da inveja, Da sim, inveja tal. Porque o ser humano ele já <risos> é invejoso. <risos> já desde o início da formação do um do outro, ele já invejava o olho gordo, né? Já começou. Porque a beleza, porque o belo, a questão do belo, ela, ela é, é, é homem, ela é essencial quando as pessoas viram belo beleza tal houve essa esse patriarcalismo que até hoje as mulheres sofrem né? os homens querem dominar mas só que a partir de 1920 da primeira, primeira guerra mundial as mulheres começaram a mudar a mentalidade então elas já começaram a ver que não precisava que ela Saiu na guerra, os homens foram para a guerra, ela, ela começou a trabalhar na indústria, aí veio toda a indústria cinematográfica e modificou é, as colombinas, houve os padrões daquela... Beleza, hoje, hoje, nós vivemos um mundo pós-socialista, que é o, idea, o idealismo socialista de Karl Marx. Os que tentaram fazer, inclusive tentaram o PT, poder, com base no, no, no, no, no mentalismo... É, só que o ser humano ele precisa se interagir, ele precisa se interagir, né? No sentido de que o ódio é permanente. O Ódio tá em uma palavra que você fala para mim, eu olho para você. Então ele não sabe ainda amar, no sentido profundo. Profundo. Que o amor no sentido profundo e a bondade e a honestade são fatores básicos do ser humano. Nunca conseguiu. Mas, porém, aí entra a inveja e tudo isso as coisas mais. É. Que, nesses últimos anos, nesses tempos aqui, é, essas décadas, nesses últimos 50 anos, houve uma mudança profunda na, na, na estrutura da família. Porque você contropó e diz o seguinte, esse, nessas grandes mudanças que houve na família nesses 50 anos. Qual foi a parte, qual o tecido que você acha ah, que é muito? No caso brasileiro, a religião, a, a, a metafísica religiosa baseada no materialismo religioso, é que é, na, na, na base das teologia, da prosperidade, então houve e na visão dos, dos protestantes em que a, a individualização, a, indi, não individualização não. Indiv Individualismo, individualismo, porque na individualização eu caracterizo você com todo o respeito com uma pessoa que tem toda um, um, uma autoestima. Já no individualismo, não, você tem, você tem, tem que ter alguma coisa para ser a pessoa. Isso rompeu a parte, aqui no Brasil, a ideologia. Eu então, nesta, Essa é a, ideologia é, que eu a partir de 70, que houve uma modificação, o, a maioria dos protestantes de, começaram a usar música, porque o, o fator música sempre existiu para a música. O som, a arte, ela tenta, né os, os, a maioria dos, qualquer uma, é, os, os, aquela 50 para atrair os negros, eles fizeram as latainhas a fazer... Então, fazer com que a música, ela traz o sujeito. Então, assim, é, né? só para entender. Você acha que individualismo e individual são dois conceitos que aparentemente parecem iguais, porém tem diferenciadores, No um aspecto doloroso do quadro social. É, você diz, então, que a dignidade do ser humano, então, foi perdida. Para alguns. Para alguns, parece que uma maioria considerável para ti. Eu, eu acho que o isso sim, licença, porque ele quer, que ele. Ele, ele quer tudo para ele, ele quer tudo para ele e ao mesmo tempo ele pega a matéria, né aí que eu entro o Aristóteles, que pegou, ele pega a matéria, ele vai falar assim, isso aqui ó, é bom, ele toma, já não faz mais ele um então ele vai buscando mais e aí vai buscando dentro. Aí é um individualismo. Porque ele acha que ele, ele se torna vocês. É matéria. Ele fala: Marca, é. escute. O que seria nesse momento que você faria? Eu? Sim. Peço. Pergunta. São casos básicos. Pergunta. Você vira as costas? Ou está de frente? Ou se sente presente essa pessoa? Quando a pessoa é individualista. O que tem mais que fazer é olhar para ele. Mas essa pessoa está idealizada por outro. Aí é problema tentando dele. Tentando virar a outra pessoa tentando. Aí é problema dele. Tentando fazer essa pessoa virar as coisas para você. Mas Aí você é vai continuar de frente? Aí é, que só, é questão de se eu colocar na linha religiosa é questão de é, materialismo Deus, Deus pede para Deus. Se eu pegar o um materialismo é, e utilitarista, vai para um psicólogo. Hum. Aí, Agora, você acha que o capitalismo, ele, que embora com todos os benefícios que ele trouxe para a humanidade, o capitalismo é um dos corresponsáveis junto com o racionalismo e o empirismo? É que o, o racionalismo, o capitalismo ele anda de mão dada, né? Max Weber já, já trabalhou essa questão. A religião era anda de mãos dadas, né? Tinha que ter um conjunto de ética. E primeiramente surgiu com a ética é, mitológica. Depois de Aristóteles começou a lei a, do racionalismo sujeito e objeto. E, e mais manteve-se ainda com, com Santo Tomás de Aquino deu uma, uma ajeitada. E depois, né, depois deu o Agostinho deu uma Pegou a ligação, né, Tomás aqui, Aquino, pegou e fez o racionalismo na época do, do, do iluminismo. E os jesuítas nasceram para combater a, a, a grande mentalidade que havia é na época, que era a, a, o iluminismo é baseado na magia. É, muita gente pensa que a magia ela é aquela que esconde, né faz brincadeira de criança, por isso que aparece Charles Mann na televisão, na televisão uhum. americana, o Jaspion, então para desmascarar o termo magia, que a igreja usava, os pastores usam a magia, uma magia profunda religiosa, porque tem que fazer o ligamento com Deus. Mas só que aí que acontece? Aproveitam, manipula, manipula, faz o materialismo religioso. Mas voltando à questão do Tomás Aquino, que você acha que ele foi, como é que ele os valores dos filósofos, do Aristóteles? Café. É o que você quis dizer? Ele ele, ele, não, ele, ele ele, fez duas linhas. Ele montou a linha do materialismo religioso. Ah, ele montou a base do materialismo, materialismo assim. religioso. E os, os, os que tinham lá, o Boté, etc., o materialismo histórico, mas só que eles não eram. Eles ele batiam... Mas, só que os acadêmicos posteriores, é, acadêmicos que leram, ah, e sempre tem o um mundo dos doutores, que acham ah, o cidadão normal, ele, pela baixa, baixa autoestima dele, ele acha que a palavra do doutor é mais importante. É. Então, o que acontece? O ser humano não tem a autoestima do individualismo. Individual. Individual é pensar... O bem, ele sempre pensa é, é, Ele sempre pensa na base alienante, ele se torna individualista. Que na hora que ele se alinha à concepção materialista histórica religiosa, e a, a materialismo hum. racional vai virar ateu não sei o que é, Vai ou vira vice-versa, vai para a igreja, vai para o espiritismo, vai para vai para outras coisas. Mas, tem antes, então sei anos, então se para o pensamento da humanidade, está retorno. Tá, é retrógrado ainda. Tá, tá, é, não é retrógrado, é. Aumentou o forço. É, da espiritualidade. Aumentou o forço. Quando você diz força, você disse, diria para que ficou mais difícil. O mais difícil das pessoas é se ligarem pelo amor, pela bondade e pelo respeito. As considerações finais, a última pergunta que eu faço da noite é, é o seguinte. Se o materialismo religioso não corresponde à felicidade humana e o materialismo também histórico da sociedade capitalista também não corresponde, é, e você crê então numa terceira via futura? Então, poderia ser qual ela? A terceira via é a pessoa é, é desmistificar todos esses dogmas, não? Desmistificar todos os dogmas Que é meio complicado, porque já muitas pessoas. O materialismo o utilitarista usa o Darwin, a teoria da evolução. E aí os ateus acham que eles têm a situação de formar um novo mundo. Enquanto é, aqui na Terra, com toda a tragédia, tem buscando alternativas. Só que os religiosos eles, eles acham que vão ter o paraíso o materialismo, materialismo histórico. religioso dizem, acham que eles podem fazer o que quiser na Terra. Não tô, nem todos né de a maioria Porque a maioria nem todos mas a maioria acho que deve fazer dentro da religião, dentro do material religioso ele fala assim eu faço aqui eu ando no meu carro eu sigo outro eu faço aquilo eu estou tá aqui mas ó eu tenho eu tenho lá alguém que pode interceder por mim então eu vou é exato pedir para acabar com meus pecados para <coughs> eu poder melhorar e eu poder viver num outro paraíso ilusório que é esse que é o problema do ser humano que ele não sabe que ele está fazendo aqui e lá em cima a mesma coisa. Em primeiro lugar, o que você faria para ser visto? Como é que diz: alguém te ver dentro da bondade que você tem dentro do seu coração, o que você faria isso? Primeiro, tem que ter a pessoa do outro lado queremos. Se não tiver querendo. Não, não vai é querendo. Não, não é querendo. Você está forçando. Não, não, não estou forçando. Eu estou fazendo uma pergunta. Não é por aqui, é por outro canto. O que, é que essa pessoa poderia fazer para ser vista em outro canto quando alguém está chamando de volta? Não tem nada que fazer nada. Não, você não tem, não tem que fazer, fazer nada. nada. Você não pode fazer nada. É uma nada. empresa que está me chamando. Então, mas aí é questão particular. Você tem, você tem que pegar o chifre, porque você vive no mundo capitalista. Você vive no mundo capitalista, se você não tiver dinheiro, você não tem comida. E é assim o ser humano individualista. O capitalismo para o sujeito um individualista. Porque ele sempre estava tá querendo preencher o ah, um, um vazio não, dentro da escravidão do capitalismo. Ele precisa ter o dinheiro. Não estou condenando, é natural, é histórico você é é é assim, assim, como então, assim, de uma visão antropológica sua. Falta pra ele, deixa banheiro aqui. O 14 tem uma forte predominância aqui na nossa história, na nossa sociedade que durante muitos anos, né? Hum. E nós insistimos assim, pelo menos assim, no primeiro mundo ocidental da Europa, que a influência não foi tão assim, tão de monta tão forte como foi. Porque os países da Escandinava, da Europa, com toda a dogmatização, racionalismo e tudo mais que você citou, conseguiu se livrar um pouco dessa dogmatização do dia. Primeiramente o, o, os escandinavos eles têm uma mitologia diferente, não A mitologia, mitologia, deles é diferente. É, não houve tanta influência do, do império, império é, pela Igreja Católica Apostólica Romana. E também como eles estavam mais distantes, escandinavos, uma posição mais mais distante da Europa, entenda-se de Naquela época, pense em época. Eu passei yeah. uma, grande gelada, uma grande um grande mar, depois pegar uma grande geleira e chegar em Estocolmo. Então, nesse processo eles isolaram do mundo um pouquinho. Eles e, dentro mundo, da mitologia a matriarcal é mais, a importante. Matriarcal é mais importante. Então, a a, o, o, os poderes da mitologia matriarcal, é, da, dentro da mitologia é, nórdica, as mulheres tem os papéis, os papéis os papéis fundamentais, né? Os fundamentais, não como os patriarcais, que é é, porque a mulher pensa mais dentro, dentro do processo todinho, dentro do processo, ai ah, ó. Graças. já é nem essa é, é da parte é então você acha que teve a, a questão da influência mitológica dos povos norte, teve a influência decisiva da questão material isso porque era matriarcal as, as deuses né eram mais, mais importantes mais que os que aos deuses você acha que é a nossa mitologia que deixou a desejar, então? É, adicou mal Realmente, a, as considerações finais são seguinte forma. Se você acha que tem uma terceira via, a documentação foi excessiva e influencia todo o setor da nossa sociedade no aspecto político aspecto social, né? o que fazer Calma paciência. Calma, paciência. Calma, paciência. E eu sou da resposta para você. Você e vai estou querendo a resposta, assim, fazer, assim, é, acompanhar o processo histórico, mesmo deixar que as coisas se evoluam. Ser individual. Ser individual. Ser uma pessoa individual. Sem ser individualista. Sem ser individualista. Então, temos que ser identificado. Alô? Oi, ah, mas por que você está telefonando? O nota é que está fazendo entrevista. O telefone está lá embaixo. Uma coisa quando dúvida para mim entrevista, para mim é que é, é até novidade, esse neoclassismo que, que, que predominou de tal forma nas instituições, nas nossas nacionais de formância elite que dirige o país, é explicar, uma explicação O neoclassicismo, ele buscou, a Europa toda já estava tendo uma modificação do neoclassicismo. Então, lá havia já a, a, a, as grandes transformações ideológicas, eles eram exploradores. Então, a, quando se colocou o neoclassicismo, se colocou a, o Brasil como um, um paraíso clássico, voltado para a Grécia, os pensadores voltados para a Grécia, voltados para o Romano, enquanto eles estavam vendo lá o capitalismo puro e mandando ver na transformação Weberiana, na transformação então, eu de vou colocar Keynes... não colocaram passando... Por é, colocaram de forma, assim, de forma... É, com o Habsburgo, né, que vieram aqui. Habsburgo. Né, vieram com o Leopoldino, que montou junto com, com o Dante de Segundo, montou vários... a, a USP, vários... Esses são os aqui. fatores atrás ali, nós, aqui no Brasil, no Domingo... Por Exatamente, isso. porque a, a formação acadêmica deles é baseada na, na Aliança Francesa. Ali aqui, a Leopoldina trouxe, trouxe, todos meu os intelectuais neoclássicos. Neoclássicos e já na Europa já tinha abandonado, já estava Van Gogh, já estava tá em, um, em outro processo o processo mais de amadurecimento, de questionamento de valores é, mais pessoais e, e jogando ah. a, o nacionalismo mais alto. Enquanto que vem aqui, tendo, criando, querendo criar um país no futuro. Um país do futuro. É. Você acha que tem algum setor na sociedade intelectual que o que você está falando? É raro. São raros? Raros. Você tem algum que você pudesse citar, por exemplo, ou não? Um que poderia citar, mas morreu lá na Rua é um pouquinho. Falava essa questão. É, lá abrangia um pouquinho essa questão. É. Mas ó, o pessoal coloca lá aqueles baianos, é, raízes da América, né? Hum, é só é, é, nacionalismo, questão fanista. O Brasil virou ufanista, né? Eu queria é o seguinte pra mim. Os dois postais livros de sociologia do Brasil que eu citado aqui, que são Raízes do Brasil, Carlos Senzala. Em qual parte, dentro dessa sua visão que você expõe sobre o neoclassismo da predominância da elite do Brasil, em que posição então que eles se encontram? Eles criaram o ufanismo, né? Só ufanismo? É, Brasil é o melhor país. É o sincretismo. Nós, é, é. nós convivemos aqui com uma com um grupos sociais é diferenciados, baseado na, na, na ligação da música, na alegria, mas não, não, nunca na. Você nunca pode na considerar mistica, Foi uma forma mistificadora esse livro? Não, eles formaram uma racionalidade uma, uma, uma mas... individualista ou funista. E influenciou de seu modo uma geração sexual. E influenciou porque eles usaram depois de haver ainda uma elite que é, jogou o positivismo de Augusto Conte, que é francesa, já veio ali é. vários vários lá para cá, ordem de progresso, que já estava já sendo contestada é, em alguns setores na Europa. É, Hitler tentou fazer ordem de progresso, Mussolini tentou fazer ordem de progresso, no Brasil ainda estou tentando fazer ordem de progresso. Eu posso dizer que o mundo é contrário, então. É, o Brasil contar contado do ponto de vista primeiro do neoclassico. Nós contamos o mundo do Brasil partindo do princípio de de 500 desse, desse fanismo. aonde está essa minha verdade todos Os verdades do Neoclássico do... É que dentro do processo do neoclassismo, ele continua. O, o, é assim se o doutor fala tá falado se o padre fala tá falado se o pastor fala tá falado autoritário é, a educação ela é você na de educação é bem complicado porque educação que a educação, é ela... a educação ela, na verdade é, é desenvolvimentista eu né? é, acho que a educação aí entra no materialismo dos dos lados. que o você vai pegar certas igrejas cria uma escola para formar o um cidadão da egrega dele, Ele é pensante conforme a doutrina dele e conforme no caso dos acadêmicos ele vai criar a metafísica de um Augusturi, de alta ajuda, não, não, não. né, ou de alguma não, outra não. coisa que as pessoas catam um sentido da palavra ou algum algo que ele pega, ele se pega naquela metafísica da palavra e acha que vai sobreviver. E cria um vazio. E, e aí fica naquela angústia: se eu vou viver bem na felicidade plena. Ou se eu vou viver diferente. Aí eu, a pessoa nunca pensa. Agora vamos colocar em termos assim de hermético: que as coisas, né? Tem que ser... Se eu for colocar em termos herméticos, são um, uma gama. Cidadão, é. Se eu pegar o, a cabala judaica, ela vai falar de uma coisa. Se eu pegar a cabala é, mística, ela vai falar de outra coisa. Se eu pegar os grandes magistas, é, Lips é. Levi se eu pegar a, a doutrina Rosa Cruz, de maçons, se eu pegar todas as sociedades secretas, é, aí a, a, as coisas ele, ele, é, criam... Um, um, um fenômeno que é também uma egrega, que busca verdades, verdade, mas as verdades também são as verdades, sempre verdade, Verdades, verdades Só fechar a entrevista, mas uma coisa ainda está em dúvida aqui, que não é praticamente uma dúvida. É, você acha que os portugueses, embora eles, eles colonizaram o nosso Brasil, eles têm meia-culpa, alguma virtude ou estão em profundidade? Os portugueses? Meia culpa? Ali, no contexto histórico, não tem como dizer meia culpa, não existe culpado, em termos históricos. E muitos intelectuais do Brasil acham que condição desse lugar é. Não tem, não tem. É, é, é histórico, histórico. processo histórico, não tem jeito. Não Hoje, tem meia culpa para ele. Não tenho, esse negócio de modo de posição que o Karl Marx fala, né? Modo de posição de X que vai... A gente fala atrás, nós é o português. Não, não, não existe isso aí. Não existe. Isso. Não existe. Se, se for pegar aí, a Guiné, é francesa, é, é a África. A, África é a questão é, que é, é, é a seguinte: é, é, teve uma elite acadêmica, América, uma elite religiosa, religiosa que, que que tá. fizeram que não houvesse o processo de individualização do sujeito como ele, a gente de melhorias, de qualidade de vida dele. Não é, do, pessoa. não é a qualidade de vida do outro. Ah, entendi perfeitamente. É. Tudo bem, com o outro eu preciso, mas se eu cuidar da minha autoestima, se eu cuidar de mim, isso nunca aconteceu, e ainda não está acontecendo. Não tá é acontecendo. raro. Geralmente ele vai pegar um livro de autoajuda e vai ele tentar... Não vai ele vai criar essa. Ele vai criar só uma já Ele vai pedir para... Alguma coisa, mas eles conseguem, de uma certa maneira, eles conseguem chegar. Alguns, não todos, né? Alguns conseguem a ser felizes nesse processo. Nesse processo ser feliz. Consegue viver plenamente. Então, nesse processo todinho, é, aí as pessoas olham aquela pessoa daquele jeito tal, tal, mas ele consegue sublimar. Mas os, os, o ser humano foi criado para liberdade. A liberdade, qual a liberdade? A liberdade já mantida e feita por alguém. Por alguém. Aí, se eu entrar na cabala, eu vou entrar na graça divina. Então, é. tem visto para é o Fulva do Boa, tira se os seus aspectos gerais, antropológicos, psicológicos. Nós é já acredito bastante sobre essa questão neoclássica, mas você acha que o país nosso ainda está num processo de amadurecimento assim é, vai piorar mais ainda. Você acha que as religiões elas não tem a inovação ainda nessa visão? Não, vai piorar mais ainda, porque o, o aumento da questão religiosa, está um, tá sendo a questão religiosa dos que era mais... É, mais, mais assim, o povo era mais suave, né, Caipira e tal, houve uma inocência... Agora não, agora o povo tá... Material. Materialismo... Ah... Público, vinha o carro... O cara tem um carro, compra um carro, acho que o carro mais, tem mais valor que ele. O carro. Se a matéria se tornou mais valiosa que o próprio é seu. aí alienação máxima. Você tem, né? tá, aí, tem, aí o cara coloca assim no carro, anda. Aí eu tenho um esqueleto, tá? eu, tenho um, eu tenho um brinquedinho, então, é, do aí do é jeito, é é. um jogo melhor. Ah, é, um e, melhor eu, e eu tenho uma produção melhor. Aí, é a época da esse especialização especialização individualista mesmo que as pessoas falem assim não, vamos buscar metas cada um vai buscar metas integradas né, no sujeito dentro da empresa mas na verdade é, a, é para corporativismo para a corporação hoje se tem remédios como a Suécia ela tem grandes laboratórios que já pode jogar remédios pra cura, tem pedido certos vezes só que não joga porque se jogar vai, vai fazer um monte de farmácia isso eles não querem né? então essa questão do capitalismo que o cara que é o capitalismo selvagem que fala não, é, eles querem só a, a, um métodos paliativos pro sujeito não quer resolver porque se eles resolverem o problema o capitalismo acaba que a crise de 29 foi a consequência disso. Aqueles de 19 tinha aparelhos que demoravam muito tempo, gastavam um pouquinho mais, sabia mais. Mas você tinha um uma lojinha que durava 200 anos, 500 anos, 1000 anos, é muito mais. Então a pessoa não podia comprar hoje. As modas, ouve, naquela transformação de 19, a propaganda aumentou o processo de compra.